E aí, pessoal, hoje eu tô aqui pra falar da X, ou X, A Marca da Morte. Esse filme aí tá bem polêmico, né, porque ele tá com um dos melhores filmes uh, da atualidade, agora de terror, e ele realmente, assim, é muito legal, mas uh, ao mesmo tempo, claro, ele tem problemas, mas essa atriz, eu gostei muito, assim, do que ela fez, a Mia achei ela sensacional, a gente tem aqui a atual Vandinha, que na época não estava tão em alta, que é a Diana Ortega também, e a Britney Snow também, que fez alguns filmes mais adolescentes, e a Spray. enfim, a gente tem esse elenco aí, mais ou menos conhecido, e a gente tem a tão famosa ali, menina, né? que a gente vê depois no Pearl e estão fazendo o outro também, que vai ser três, parece, filmes. Uh, querendo ser uma atriz, essa é a moral do filme. Eu, infelizmente, já ganhei alguns spoilers do próximo, que eu ainda não assisti, então eu já sei mais ou menos, não vou falar aqui. Mas o X, eles fazem assim várias referências a filmes antigos dos anos 70, se passa nos anos 70 e eles estão ali produzindo um filme adulto, um filme pornô, uh, tipo super uh, grunge, vamos dizer assim, e aí bem caseiro e tal, e aí tem esses jovens aí nessa fazenda desses idosos que acabam sendo não tanto <risos> hospitaleiros que nem eles esperavam. E tem cenas que lembram, assim, o massacre da Serra Elétrica, coisas assim. Eu gostei bastante do filme, mas eu não achei assim, nossa, que filme maravilhoso. Mas gostei, achei um filme interessante, mas ele custa funcionar ele custa a se mexer e isso foi me desgastando um pouco, porque eu queria um filme de terror que realmente fosse dar medo, ou que realmente fosse, nossa, que, que, que obra-prima é essa, né? Mas tá custando a vir um desses tipos.